Bom dia. Daremos início à 28ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Informamos que, tendo em vista a iminência do término do mandato do, do diretor Efraim Pereira da Cruz, não serão distribuídos novos processos a esse diretor, conforme estabelece o artigo 2º do parágrafo único da norma de organização anel número 18. Vamos, então, à distribuição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processos 48.500.004965.2018.02 e 61.25.2021.71, ressarcimento dos custos incorridos na implantação do serviço ancilar do sistema de especial de proteção da usina hidrelétrica São Manuel. Vamos ao sorteio. diretor Giacomo Francisco Basse Almeida. Item 2, processo 48.500.0002, homologação do custo variável unitário para a usina termoelétrica Araucária para o ciclo de 2022-2023, nos termos da portaria MME 39-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Chile. Item 3. Processo 48.500.0055.20.2022.18. Requerimento administrativo interposto pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. com vista da inserção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade referente ao desligamento em caráter de urgência realizado na FTLT. Aracuara, Araraquara 2, Fernão Dias, Circuito 1, no dia 6 de junho de 2021. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 4. O item 4 será distribuído com conexão ao processo 71 Sorteado ao diretor Ricardo Laborato Chile na 27ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de agressão anel nº 18. O item 4 é o processo 48.500.007.15.2022.7.1. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas Linhas de Tabote, Transmissores de Energia S.A. e outras. Em face da resolução homologatória nº 3050.2022. Esse então foi o diretor Ricardo. Item 5. O diretor Efraim Pereira da Cruz não passa parado do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de 1. O item 5 é o processo 48.500.0004.41.2022.11, pedido de reconsideração interposto pelo deputado federal Wellington Fernandes Prado e pelo deputado estadual Elismar Fernandes Prado, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em face da resolução homologatória número 3051, 3.051.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Giacomo. Item 6. Diretor Elvio Neves Guerra, não passa para o sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de admissão anel número 1. Um. O item 6 é o processo 48.500.0049.48.2021.62, pedido de reconsideração interposto pela Enel Distribuição São Paulo, NOSP. Em face da resolução homologatória número 3053 2022 Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. O item 7 será distribuído por conexão ao processo 48.50.0013.25. 2022-19, sorteado ao diretor Ricardo Laborato Tilly, na 27ª Sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel, número 18. O, número, o item 7 é o processo de mesmo número, 48.500 202219 19 pedido de reconsideração interposto pelas empresas semigeração e transmissão S.A. e outras, em fase da resolução autorizativa número 12.177-2022. Esse, então, foi para o diretor Ricardo. O diretor Ricardo Laporato Tini não passa para do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 8 é o processo 48.500.005644.2022.01, pedido de reconsideração interposto pela Companhia da Elétrica de São Francisco, Chesp, em face da resolução autorizativa 12.205.2022. Vamos ao sorteio.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 48.500.0006, Pedido de reconsideração, interposto pela São Martinho, SA, em face do despacho 1622, 2022. Diretor Ricardo Lavorato Tini. O diretor Elvin Neves Guerra não participará o sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1. O item 10 é o processo 48.500.004877.2022.89, pedido de reconsideração interposto pela Rovema, Energia S.A., em face do despacho 1637.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 11, processo 48.500.0064.31.2022.99, pedido de impugnação interposto pela Santo Antônio SA, Energia SA, perdão, em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia, a CCE, referente a atos praticados pela CCE em cumprimento do ofício 42-2017-SRG-SCG-SFG-ANEL. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 12, processo 48.500.005765.2021.64, pedido de medida cautelar interposto pela BCI participações com vista à emissão de autoca definitiva. Diretor Elvio Neves Guerra. 13. O item 13 será distribuído por conexão aos processos 48.500.005.512.2021-91 e 202135 sorteados ao diretor Ricardo Lavorato Tili, na 25 sessão de sorteio ordinário, público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4 da norma de organização anel número 18. O item 13 são os processos de mesmo número: 48.500.005512.2021.91 e 2021.35. Requerimento administrativo interposto pela, pelas empresas Energias de Bonitiz 1, SPL, TDA e Energias de Machadinho 1, SPL, TDA, com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo descumprimento de cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Buritis e Machadinhos. Esse, então, foi o diretor Ricardo. Item 14. Processo 48.500.005.429/2020-31 Conexão elétrica entre a unidade consumidora da usina Coruripe Açúcar e Álcool S SA e a usina termoelétrica CVW Energética, em, de propriedade da CVW Energética SA, localizadas no município da, de Coruripe, estado de Alagoas. Diretor Giacomo, Francisco Bás e Almeida. Item 15. Processo 4850000487200881, Autorização para a agrícola, sete campos, LTDA, implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Cachoeira. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 16. Processo 48.50.0032.69.2018.71. E outros, autorização para o complexo fotovoltaico Olho do Sol SPLTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Olho do Sol 1 a 8. Diretor Ricardo. Item 17, processo 48.500.054.17.2021.97 e outros. Autorização para Enercom Energias Renováveis Implantar e Explorar. As Centrais Geradoras Fotovoltaicas Padre Bernardo, 1 7. Diretor Giacomo. Item 18, processo 48.500.0001.09.2022.56 e outros. Autorização para a colonial energias renováveis LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Engenho 1 a 6. Diretor Giacomo. Item 19. Processo 48.50.0039.20.2012.17. Revogação a pedido da autorização para implantação e exploração da pequena central hidrelétrica Castanhão. Diretor Giacomo. Os processos dos itens 20 e 21 serão distribuídos por conexão, tendo em visto o artigo 4o da norma de organização anel número 18. O item 20 são os processos 48.50.0021.27.2018.96, 66 64 Revogação a pedido da autorização para implantação e exploração das central geradoras fotovoltaicas. Mundo Novo 1A4. E o item 21 é o processo, são os processos 48.500, 21, 24, 2021, 58 e 21, 25, 2021, 01. alteração de características técnicas das centrais geradoras fotovoltaicas Lins 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 22, processos 48.50.0059.24.2017.44 e 53.96.2018.12. Alteração do cronograma de implantação da usina termétrica Galvani Serra do Salitre. Diretor Ria Ricardo Lavorato Tigli. Tem 23 processos, 48.500.00078, e outros, transferência de, de titularidade das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Janaúba, VLT14. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 24, processo 48.500.060.38.2022.03, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da SSP, transmissora de energia SA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Sete Pontes. Diretor Elfio Neves Guerra. Item 25, processo 48.500.060.39.2022.40. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da SSP Transmissora de Energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão venda das pedras sete pontos, circuitos 1 e 2. Diretor Ricardo Lavorato Tilly.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 Item 27, processo 48.500.0055.90.2022.76. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Sul-Sudeste -Sul Distribuidor de Energia SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição CETEP-ACIS-3. Diretor Elvio Neves Item 28, processo 48.500.0062.57.2022.84, declaração de utilidade pública para fins de instituição ou servidão administrativa em favor da Equatorial Piauí Distribuidora de Energia SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição ou Redenção do Gurgueia, Curimatá, Kurima, Estado do Piauí. Diretor Giacomo. Item 29, processo 48.500.0046.13.2021.44, alteração a pedido da resolução autorizativa 10.75-2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa em favor da Nelore Solar Energia LTDA, das áreas necessárias a passagem da linha de transmissão UFV-Nelore, subestação Zebu 2. Diretor de E Item 30, processo 48.500.005475.2021.11, alteração a pedido da Resolução Autorizativa 10.916.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da EDP Transmissão Norte SA, das áreas internas necessárias a passagem da linha de transmissão Abunã Rio Branco 1 circuito 3 e do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Abunã Rio Branco 1 circuito 2 na subestação Tucumã. Diretor Ricardo Item 31, processo 48.500.0002.36.2022.55, alteração a pedido da resolução autorizativa número 11.063.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Copel distribuição S.A. das áreas necessárias à implantação da subestação Farol. Diretor Ricardo.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 O item 33, o processo 48500042642021 será distribuído ao, ao diretor-relator associado anteriormente, o diretor Ricardo Lavalato Tili, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel nº 18. O item 33 é o processo 48.500.042.64.2021-61, requerimento administrativo interposto pela indústria de laticínio Ferreira LTDA, em face do despacho 1554-2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em face ao despacho 804-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, S SMA. Esse então foi o diretor Ricardo. Os processos nessa sessão, sorteados nessa sessão, serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 28ª Sessão de Sorteio Público Ordinário 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuide-se.